Por isso, todo escriba instruído acerca do Reino dos Céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E também disse que, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo.